Vamos Fiddle então, mano. Tem muito Fiddle aí também no pedido. Vamos de Fiddle. Fiddle de gelinho, ó, mano. A nova runa a sensação do momento que deixou Fiddle suporte roubado, ó. Isso aqui com isso aqui. Talvez é bom pegar a runa mercado do futuro, hein, mano. Ó, como é Soraka, a gente vai ficar briga, ter uma briga de sustain. Então eu acho que eu vou pegar biscoito mesmo. Dano com dano. A secundária é essa aqui mesmo, pra dar roam. Essa pra dar dano. Vambora. Oi, oi, oi, oi. Essa aí que é boa, mano. Desses barulhinhos, dessas quebradeiras. Toma, já toma esse facãozinho aí, doidão. Soraka é foda, né, mano? Olha a distância da skill dele, velho. Tá maluco. Já toma esse facão aí também, doidão. Só a Soraka, mano, ela consegue pressionar nós sozinha, mano. Caralho. Opa, opa. Ah, pegou isso aí, Zé? Esse Rafael está sabendo jogar, hein, mano. Ele tá andando pra frente, velho. Não tá andando pra trás isso aí. Certo ele. Espera que daqui a pouquinho melhora a matchup, mano. Agora toma. Ai, meu Deus, eu tô tomando todas as bilungas dele, mano. Aí é foda Aí, agora esse mano tá andando pra frente também, mano Nossa! Pode ser a Soraka mesmo Pode ser a Soraka, quem pegar, pegou Tá bom, dois flash hum, Tá, foi dois flash pelo meu flash, né, mano Então o Viego tem que voltar aqui Senão fodeu, velho Ele tem que voltar, velho Ó, pegou ali, hein Ó, ele vai tomar furda, hein Olha tá lá Tô dando meu dano aí, AXzinha Se você der seu dano junto, vambora Vambora, AXzinha, vai batendo Ai, que gostoso Pera aí Ai, que gostoso Tem escola hoje não, fio? Ó, oh, cheguei na hora certa, hein, mano Que gostoso Ai, que gostoso Ixi Ah, não deu nem tempo de chegar no cara, mano Já diz pontos de exclamação Você está maravilhosa Tá beautiful mas eu só vi a cabecinha, velho. Bom dia, Cordeu, vai morrer um nós dois, mano. Essa Ashe aí tá só a caca da, da caca, mano. Valeu, mano. Obrigadão apenas Niro. Valeu pelos seis meses de visão com a gente aí também, fio. Tá bom, mano. Esse aqui foi bom porque a gente tirou Cleanse do cara. Na hora que eu pegar nível 6, ele vai tá sem Cleanse, mano. Aí eu e a Ashe mata ele. Vocês estão vendo por que, que eu falo que top é roubado, galera? <cười> Pera aí, deixa eu só matar esse cara. Foi execute, meu Deus Véi, ah, quase Que deu tempo, hein, mano, mas tá bom Tá bom, tá bom, tá ruim não, tá ruim não Ó, sai, Se eu conseguir der fear, fear Mamo ele no ar, ai, caraca hein. Nossa, entramos na mente do cara Mano, conseguiu nem usar o E, coitado Ó, agora eu posso ultar no bot Ó, tá sem cleanse Tem o R, zônias É free dive Só que o cara aqui não consegue puxar Mano Pô, oh, tô jogando Pai, sozinho, só... mano. Cadê eu meu parecia, brother? Véio. Beleza, já revelei lá em cima lá. Se quiser flashar é seu, paizão. Nice, galera. mandando bem, hein. Beautiful. Vier fazer muita gracinha, ó. Vier fazer muita gracinha, eu tô folgado. Vier fazer muita... Eita, tô folgado mais não. Nossa, eu não tô tão folgado assim não, cidadão. Uai, mano, é isso que acontece mesmo Nossa, beleza Matou lá em cima Nossa, eu achei que eu pude Nossa, foi pagar de gatinho, né, mano Nem podia pagar de gatinho Ô, ela mata, hein, mano Boa, boa, boa, mandar um boa pra ele daqui. Consertou minha cagada, né, mano Ô oh, mano, mas aí é foda, hein, velho. Fui pagar de gatinho ali, né? Mas já deu pra entender alguma coisa dessa matchup aqui. É, Sem meu ult, eu não consigo bater de frente, tá ligado? Com esses dois aqui, ó. Eu tenho que ter o ult, mano, senão o um dano não sai. Esqueci de outro detalhe também, né? A única pessoa lá que para a minha mamada é o Silence da Soraka, tá ligado? Então, se eu for mamar, tem que ser depois dela gastar o Silence, mano. Tô chegando, hein? Ai, olha o jeito que eu vou chegar. Vamos, vamos, vamos, vamos, vamos que ela pega... Ah... Pô, mano, se o, o Jace só anda reto, eu salvava ele, mano E ainda ia conseguir matar os dois, mas tá bom Pô, aí é foda, gastei R mid de novo Vou botar tá sem R pra gastar bot Então é só eu não trocar, mano, eu vou só ficar no poke Quando o meu ult voltar, eu vou pra cima Brain me, bitch Ele tem clean hein, mano A gente tem que tomar cuidado com esse pequeno detalhe, velho Tentar dar uma sugada aí, mano Olha, ainda levou um ainda, mano Quanto de dano essa... Nem foi tanto dano, mas caramba, né, mano qual mítico você lança, Marquinhos? Mano, eu posso lançar um mítico novo de sup tanque. Ou. Pera aí. Acho que eu não morro, não, né, mano? Pô, se eu morrer pra esse cara, eu vou achar pai. Ah, ele tinha ult! Que merda, trolei. Se eu fiz ficar, eu posso dar e vai. ele, vamos ver. Acho que ele não vai ficar, não, né? Pegou, toma, mamadinha, coisa linda, e eu quero o gold da torre, hein, nice, fiz foi inocente, hein, galera Eu ardei ali em cima, se o Fiz tivesse visto a ward, mano, e viu que ela foi recente, né, e aí ele não tomava essa brana, ele só guivava, mano Mas o cara foi pagar de gatinho e se fudeu, ou esse rapaz aqui, fui, toma, Ó o canhão, olha a bazuca, Ó a bomba Qualquer coisa tem zonas, qualquer coisa tem zona. Não vou usar. Caralho, foi sangue frio, hein. Tô com um bom posicionamento aqui, talvez, hein, velho. Que? Ela deve ter ult. Ela deve ter ult. Ela deve ter ult. Não! Ah, mano, que que como que o cara cancelou eu, mano? Eu ia dar um Rzão brabo, velho. Mano, será que ele conseguiu procar o charme eu não reparei, velho? Nem escutei a parada. Vou chegar muito perto não pra não morrer, velho. No máximo eu dou um fur aqui, tá ligado? Ó, na hora que ele voltar, hein, mano. Calma, tem que ser no um talento, isso aí me mata. Ah, ele flashou, ele meia é safado, velho. Nossa, o cara virou uma soraca, mano. Isso é bom ou ruim? Deu sign então foi Beleza. Caralho, velho, que luta, hein, mano Calma, calma, que eu tô chegando, meu príncipe Pra cá, pra cá, pra cá Ai Hum, na hora, hein, fizão? Na hora, paizão Obrigadão pela braba Tamo chegando, galera, pera aí que tamo chegando Olha esse Vai dar, vai ultar não, Evan Não vou deixar a Evan ultar Não vai ultar Que isso, mano? Dois alto ataques do cara Guarda aquele cantinho lá mesmo não, galera Guarda não, guarda aquele cantinho lá não Ah, guarda não Porra, mano, eu jurei que nós estava no Legends Never Die ali, mano Fui pular, pum, Já peguei a cabeça da Soraka Pensei, mano, matou a Soraka, ganhamos uma teamfight Só que ela nem tomou Ah, mano, ela tem isso aqui, ó, velho. Ah, ela tem coroa da rainha, mano Então eu não consigo matar ela solo Preciso de alguém brotando Ó, vou fazer o certo agora Eu não vou pra cima da Soraka Eu vou ajudar meu Ti. Caramba, nós trollou, hein, mano Nós trollou com um a menos, mano Bom, acho que é GG, mano Mas se eles for humilde e não der GG Nós tem ainda uma pequena chance, hein Ó, o Jace comprar tempo aí tá lindo Só compra tempo, paizão É só tempo que você quer Mais uma bolota Lá na Soraka, de preferência Nasci, nasci. Bora, bora, bora. Mano, a Soraka não deixa ninguém morrer, velho. Bora, família. a soraca, Batei. zonas, Aí, ó. Fala dele. oi, o cara deixou um peixe aqui. Calma, calma. Não acabou não, hein, mano. Acabou ainda não. Mano, eu acho que é GG nosso, bota fé, mano. Nossa, galera. Eu acho que nós ganhou o jogo. Ô, oh, dá GG aí, paizão. As brincadeiras. Aí, ó. Esse flash tem dono, Nine? Usei pra você ali em especial, paizão. Quiser escorregar, fica à vontade, né?